Um Minuto do Sucesso, por Márcio Miranda. Você já entrou em algum plantão de vendas, alguma loja grande e foi atendido por um vendedor, por exemplo, 4, 5 da tarde, a pessoa está toda amarrotada a roupa, às vezes a barba já está crescendo, ou se é o caso de uma corretora, está com a cara cansada, a maquiagem quase que vencida. Sabe por que, que acontece isso? Que tem gente que vai para esse plantão à meia-noite, à uma hora da manhã, para deixar o nome ali numa determinada lista, e esta é a lista que vai ser usada para ver quem é que vai atender, quem é a pessoa da vez para atender aquele cliente, aquele interessado. Então, se passar alguém 7 horas da manhã, não foi convidado por ninguém, apareceu, olhou o stand, gostou e entrou, vai ser atendido pelo primeiro da lista, o segundo e assim sucessivamente. Mas, da maior parte das vezes, isso não acontece. E aquele, aquela pessoa que deixou o nome na lista lá, a uma da manhã, vai acabar atendendo alguém, se der sorte, 4, cinco da tarde. Você já imaginou o que é ficar sem dormir? Ficar sem fazer barba, sem trocar de roupa, sem tomar um banho e atender um cliente para vender um imóvel caro? Qual é a imagem que essa pessoa está passando? Qual é a imagem que o cliente tem do empreendimento ao ver uma pessoa assim? Então cuidado, porque a primeira coisa que o cliente compra é a sua imagem. Se ele gostar de você, se ele sentir que firmeza, que está passando uma imagem de sucesso, ele vai comprar. Caso contrário, ele pode ser até muito bem atendido, o negócio não vai sair, porque é uma experiência global. Aquilo que ele está vendo, aquele está atendendo, tudo isso faz parte do preço, da sensação que ele tem ao ver um determinado produto, principalmente um produto mais caro, sofisticado, que é o caso de um apartamento. Então, cuide da sua imagem, cuide dos acessórios que você usa, tanto faz se você é homem ou mulher. O importante é passar uma imagem de sucesso, uma imagem descansada, uma imagem de quem está ali porque gosta do que faz, com entusiasmo. É essa a sua missão. Se você está gostando dessa dica, clique aqui no like, assine o nosso canal, deixe o um comentário no iTunes, deixe um like ali no, no LinkedIn. Tudo isso me ajuda e eu continuo ajudando você a vender mais e ganhar mais. Tá bom? Combinado? Grande abraço e até o nosso próximo programa.